Fala pessoal, bem-vindos à taverna. Eu vou trazer hoje para vocês um guia básico, tá? Gente, lembrando aqui que o que eu comentar nesse guia de criação de personagem vai ser o básico, é só para nortear quem não sabe nada. Então, deixa comentário se você quer algo mais profundo e assim por diante. O primeiro detalhe, gente, quando você for criar o seu personagem, vai ser o seguinte: você não vai começar pela origem dele, porque a página inicial é a origem, mas você não vai começar por essa página você vai vir aqui para classe a primeira coisa que você fazer é escolher a sua classe passando bem rapidamente você tem um clérigo com várias subclasses de domínio da vida domínio da luz né trickery seria tipo truques né alguma coisa do tipo e assim por diante só tem três tá então o que, que muda vai mudar aqui embaixo ó tá vendo aqui ó spells essa parte aqui de spells vai mudar de acordo com o que você escolher. Aqui, Trickery, aqui, ó, já vai mudar para algo de Charme Person, é disguise, que é mudar o a sua aparência, né? E por aí vai, tá. Vocês têm que atentar pelo deific, date, date, né, que é a divindade, desculpa a pronúncia do inglês aí, gente. Mas aqui é a divindade, gente, você tem que saber qual que você vai querer escolher, porque isso vai sim afetar na sua história do jogo, tá? Eu tenho certeza que o Baldur's Gate, depois na sua versão oficial, porque a gente está na beta, isso aqui vai ter uma influência maior ainda do que essa, essa, essa parte aqui da da Early Access tá? então você tem várias divindades aqui, tem algumas divindades que são até malignas né? tipo o Bahau, que é o deus do assassinato, quem lembra do Baldurs Gate 1 aí, vai saber que isso tem uma influência muito grande no, no que o seu personagem representa né? e cantrips aqui gente são os truques isso aqui você pode usar à vontade, tá? você pode customizar quais você quer tá? Costumiza aqui as primeiras magias, tá? E por, e por aí vai. Então, beleza, a gente vem aqui na classe Clérigo Lutador. É uma ótima classe para quem quer começar, porque não tem muita dificuldade de você ficar escolhendo magias, tá? Essa magia aqui, você, tipo, uma magia de cura, tá? Que você cura lá um D10 mais um ponto de vida, tá? É, o Ranger, pessoal, o Ranger ele tem várias modificações aqui. O que, que muda, gente? Então, por exemplo, Bout Hunter. Você tem que ler ali, ó. Você vai ganhar proficiência em investigação, que são aqui as skills, ó. Tá vendo, ó? Investigation, ó. Tô ganhando aqui, entendeu? Então, ó, Keeper of Veil. Vale. Você vai ganhar uma magia aqui, ó, de, de proteção contra o bem e o mal. Tá, entendeu? É, Mage Breaker, você vai ganhar uma magia. Aqui, ó, True Strike, entendeu? Então, assim, cada um você vai ganhar. Essa aqui eu ganho em armaduras pesadas e por aí vai, tá? Aqui, o que, que muda, gente, no Natural Explorer aqui? Beast Tamer, você pode conjurar o familiar. Se você passar para esse Urban Tracker aqui, você ganha... É... É, habilidades do do do Chief, né do rogue lá do ladrão tá então você vai poder usar algumas coisas aqui do ladrão e aqui algumas resistências a gelo fogo e veneno tá voltando aqui depois do range a gente vem pro ladrão propriamente dito tá quem gosta de ladrão não tem muita muita diferença o que acontece é o seguinte pessoal você ganha isso aqui ó aos ataques furtivos, tá? As outras classes não têm isso, tá? O Warlock, pessoal, ele é tipo um feiticeiro e um mago. A carteira, vamos dizer assim, dele de magias é mais restrita. Ele vai ter, gente, o Warlock, para quem não conhece, ele fez um pacto com algum ser sobrenatural para ganhar os poderes. O mago, ele estuda. O feiticeiro, ele nasce com os poderes. E o Warlock, ele faz um pacto para ter os poderes. Tá? Mas a carteira de, de magias dele é mais limitada, mas ele tem sim, tá pessoal? Isso não quer dizer que ele não seja um personagem que conjura magias que não seja forte. É muito pelo contrário. Então você tem duas subclasses aqui, ó, uma que mexe mais com a parte da vida e outra aqui que é como se fosse trabalhar com a, com a mente da, das pessoas tá então você tem que ir lendo aqui qual que se, se encaixa mais e por último a gente tem o mago o mago é o personagem para mim o mais forte em questão de, de geral de, no tom geral apesar de eu estar tá fazendo uma gameplay com o Chief, era só para variar um pouco um, um, eu sempre jogo com o mago eu quis variar um pouco tá pessoal mas o mago tá aí, você pode customizar aqui os seus truques, você customiza aqui também as suas magias, tá? E aqui as magias preparadas. E isso é a coisa chata do mago, né? Você tem que sempre ficar preparando magias. Aí você tem essa ação aqui, ó. Você pode... É, você gastou os seus slots de, de magia, você clica nisso aqui uma vez por dia, você pode usar de novo, tá gente? Então, escolhida a sua classe, você vai passar para a sua raça, exatamente para potencializar a, a, a classe que você escolheu. Então, por exemplo, eu escolhi lá um mago, né? vamos supor, o, o elfo aqui, você tem o um raio elf que é uma boa escolha para quem quer ser mago, porque ele ganha dois de destreza e ele ganha um de inteligência. A inteligência, que ó, vocês verem aqui do lado esquerdo, as habilidades aqui, a que tá com estrelinha é a principal da sua classe, depois a gente vai falar disso, tá? Então aqui ó, você tem aqui uma Cantrip a mais para quem é High Elf, você pode customizar também, tá? E tem outra, tá? Você tem um Wood Elf, o que que muda aqui? Tá? desculpa o que muda aqui é que você tem dois de destreza e agora você tem um de wisdom na verdade, e tem esses outros subtraços aqui vamos dizer assim né, é, aqui você ganha stealth, você quer um mago com stealth, não sei, aí fica o critério de cada um tá pessoal, esse king senses é você ganhar a skill percepção tá, e é, isso aqui o fey ancestry ele é bom que você fica mais forte a domínio mental. Então, Charme Person é mais difícil de te pegar. É, magia de dormir não te pega. É impossível, tá? Você fica protegido. Então, é, e, e o High Elf tem isso também, tá? Todos eles aqui, Elfos, tá? A gente tem essas duas. O Tifling aqui, pessoal, basicamente é o seguinte. Vai mudar isso aqui e o Cantrip, é a inteligência e, e dois de carisma para as modelos Quando você vem para esse aqui, mantém-se mesmo, os mesmos bônus, mas o que muda é o Cantrip, tá? E por último aqui, o Ariel, a gente vai ter um bônus de força com carisma, tá? Então, aí você tem que ver o que se que adequa. O Draw, gente, não muda absolutamente nada, o que moda, muda é exatamente isso aqui, ó. Você tem essa sub-raça e essa outra sub-raça. Quem, é, quem foi criado pela divindade, gente, é a Loaf é Tem os olhos vermelhos, tá? Eles, eles seguem essa divindade, tá? E, o, e a, o outro não, tá? Não vou falar de história nem para eu ficar falando borracha aqui e vocês me xingarem nos comentários. O humano, gente, ele, cara, basicamente, gente... Ele é o genérico, personagem genérico. Eu não indico ninguém a escolher um humano, a não ser que você queira, gente, realmente escolher. Mas olha aqui, ó. Ele só, tudo dele é mais um. Pronto, só isso. Outra coisa que vocês têm que observar, que eu esqueci de falar com vocês, eu acho que o Wood Elf tem isso aqui, ó. O deslocamento do Wood Elf, cara, é maior, é 10,5. Olha aqui, pra você ver, o High Elf é normal, ó. É 9. Tá vendo, gente? Então fica atento nisso também, porque isso vai influenciar na sua gameplay. É, essa outra raça aqui, gente. Ela é muito indicada para quem gosta de guerreiro, tá? Nada contra as outras, tá? Mas ela favorece muito por ter dois de força a mais. Eles são é uma raça que sempre lutou contra os Mind Flyers lá, porque eles sempre foram do dominados pelos Mind Flyers lá. Então eles têm essa rixa, tá? os anões pessoal os anões eles servem tanto para ser um ótimo guerreiro por exemplo é, o, o shield do arf ele tem dois de constituição e dois de força então ele serve muito bem para ser um guerreiro certo mas vocês têm que entender isso aqui também gente ó que a, a, o deslocamento dele é menor por ele ser um anão certo já o load do ele cai muito bem para ser um, um o clério por causa do isol isdon é a base do clério tá meio elfo pessoal é muito legal porque ele te deixa com várias situações que você pode é, personalizar no, no do jeito que você quiser por exemplo gente o, o meio elfo que é high elf né o então, o que, que você vai ganhar? Dois de carisma e mais dois pontos em outras duas habilidades. A sua escolha, entendeu? Por exemplo, eu quero um, colocar aqui, ó, na inteligência, porque é o meu principal. Só posso colocar um, tá? Não consigo acumular, não. E quero um em destreza para aumentar a minha armadura, né? Minha, minha, questão da minha defesa. Entendeu? Então, aqui, ó, você muda aqui, ó, o Wood Elf. Também você ganha quase as mesmas, mesmas coisas aqui que o Wood que Elf lá normal, sem ser meio Wood Elf, então você vai ganhar aqui ó, as, a parte de stealth mais 10,5 de deslocamento, entendeu? E isso aqui para você personalizar e o Draw, mesma coisa, gente. Você vai ter uma Dark Vision do jeito que eles têm, o cantrip que eles têm. Gente, esse negócio aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse negócio de iluminação, vocês podem achar que é besteira. Não é, gente. Quando você tem um combate melhor iluminado, as chances dos seus personagens de longe e de perto acertarem é muito maior. Ele joga, o jogo está calculando isso para que você tenha esse benefício, entendeu? Então você está atacando de longe. Você ilumina uma área lá para te ajudar a, a acertar, pô, ajuda demais gente, não, não desmereça essas, essas, esse tipo de, de magia, tá? Outra coisa, Light, Lightfoot Half, isso aqui é para quem gosta de Rogue, né, ser, você ser stealth, tá? Porque você já ganha naturalmente o stealth, tá? Como o, um, uma skill sua, tá? E dois de destreza. Então, pô, ajuda muito, gente. Esse luck é se você tiver um erro crítico, né? Um, um resultado 1 um no dado, né? Quando você fazer um check de habilidade, você pode jogar de novo o dado, certo? Então, fica aí, tá? E o foda dele é que ele só anda 7 metros e meio, tá? Vamos fazer o Mago tá vamos supor que a gente está fazendo um mago tá gente? então vou pegar o High Elf aqui tá então escolher a raça agora você vai voltar na origem essa primeira parte tá desativada isso aqui são os companions do jogo tá bom pessoal não se preocupa com isso então aqui você coloca seu nome e aqui o background o que que muda no background quando você tá vendo aqui ó Deception e Stealth ela vai você vai ganhar ela aqui ó tá vendo só que você tem que prestar atenção gente vamos supor que escolheu uma uma raça que já tenha stealth né então eu não vou escolher uma origem também que tenha stealth certo eu vou usar outra cara que me ajuda por exemplo essa aqui eu já tô garantindo stealth do de um lado eu vou gar garantir aqui ó preste digitação que é você roubar né Ter habilidade com as mãos é bem melhor Certo? Deception, gente, se eu não tô enganado, é, é você conseguir contar mentiras, tá? É, então, vamos procurar uma aqui, ó, que seja um pouco mais... detalhe tá, É... Voltada pra gente aqui, ó. Tá, mas depende muito, gente, do que, que você quer. Então, aqui, arcana, por exemplo. Arcana é você conhecer de magias, de dispositivos mágicos, de coisas... É, é, até mesmo inimigos, né, mágicos, você ter esse conhecimento, tá, você identificar essas coisas de longe, tá, e história é o quanto você conhece da história daquela região, então você vê determinado evento, determinada pessoa... Você sabe falar isso cara eu tenho certeza que isso afeta muito na gameplay aqui do, desse jogo eu não tenho dúvida nenhuma beleza então vamos, vamos escolher essa daqui tá então a gente escolheu todos esses a aparência você muda do jeito que você quiser tem bastante coisa legal tá aí você vai partir para as skills gente você pode aqui ó eu, essas aqui é que é do meu background não tem como eu tirar tá vendo e aqui eu vou escolher mais duas. Então, eu tenho insight, é quando você quer notar que alguém quer descobrir se alguém tá mentindo pra você, entendeu? E investigação é por si só, ela já fala o que que é, né, pessoal? E aqui as skills sem, pro, sem proficiência, tá? Então, beleza, gente. Criou você vai para as habilidades. Escolher os skills e tudo mais por exemplo, o um mago, gente o que, que eu faço com o um mago? mago, gente, eu sempre potencializo inteligência já está potencializado no máximo, beleza, gente? É... aqui, se você quiser, você pode ver como é que fica ó. por que, que o arcana é mais 5? porque eu tô ganhando um modificador mais 3 e o um modificador mais 2 deu ter arcana entendeu? Porque eu sou nível 1, com o subir dos níveis, gente, a, a, a, o bônus dos skills aqui também vai aumentando, tá bom? Depois qualquer dia eu entro no detalhe referente a skills, para falar para vocês como que é essa questão da evolução de acordo com o nível que a gente está, beleza? Lembrando que o Baldur's Gate está usando como referência o guia D&D quinta edição, tá? É... Então, inteligência para o mago é totalmente usável, é o principal, certo, pessoal? É, depois, eu acho muito é, importante destreza, porque eu não posso usar armadura, gente. Então, tem que ser bom no desvio ali, na esquiva, certo? Força, eu não tenho muita necessidade, por isso que a, a, a, aquela coisa do mago ser fraco faz sentido, Tá? E constituição também vale a pena, precisa aguentar mais porrada, já que os dados de vida do, do mago são poucos Se eu não me engano é oito aqui, ó. hit points 8 Então ele é um, é um dos mais fracos, né? o mais fraco na verdade Beleza? Então é inteligência, destreza e constituição E aí o resto você equilibra do jeito que você quiser Mas lembra gente, tudo tem a, vai afetar a sua gameplay carisma, então tipo vender, comprar itens, conseguir dialogar com as pessoas, com, com os NPCs que estão muito bem elaborados, tá? Sabedoria também aqui, ó. Tem muita coisa para usar sabedoria e força também, tá, pessoal? Então vou falar para cada um de vocês aqui o seguinte: a classe é, que, que cada uma precisa. Então, ó, clérigo clérigo eu vou valorizar o wisdom força porque normalmente clérigo é ataca de perto e constituição para aguentar a porrada certo outra classe o lutador força destreza e constituição porque tem que ser o tanque certo pessoal isso não é via de regra mas é o que mais tem a ver normalmente os rangers eles lutam ou com duas armas ou com um arco então eu sempre coloco na, na, na ficha do meu personagem, força e destreza, e depois depende do que, que eu quero, né cara? Eu quero um cara carismático, ele precisa aguentar porrada, depende do, do que a gente quiser, tá? O rogue, gente, eu sempre escolho destreza, o principal, tá? Se você quer fazer um multiclasse no futuro, é bom você colocar inteligência se você quer ir partir para um, um mago, tá? E depende muito, igual eu criei um personagem que ele é charlatão, eu, tipo assim, eu imaginei um personagem que sempre viveu de conversar fiado, de ganhar a vida desse jeito, então eu valorizo muito o carisma desse personagem, então eu pus no meu destreza, carisma e força, porque a minha ideia é usar armas de duas mãos, e ah, por que você pôs destreza forte? Porque eu quero ser muito bom no stealth, entendeu? Então o meu personagem ele é mais fraco em Constituição E ele é burro e não é nem um pouco sábio Não tem sabedoria Tá? O Warlock O principal dele é carisma por causa das magias tá? E a mesma coisa, gente Aí depende Você vai querer que ele desvie mais fácil dos danos e tudo mais Valoriza um pouco a destreza tá? E por último O Mago Que a gente já falou tá? Feito isso, gente seu personagem está pronto? Então é bem básico, tá? Leia bastante sobre as magias. Deixa aqui nos comentários o que, que vocês querem mais ouvir de detalhes a respeito de criação de personagens. Lembrando que a gente está na versão beta, tá? Então vai ter. pode saber que vão incluir algumas raças aqui, por exemplo, classes. Está faltando classe demais aqui, pessoal. Falta o feiticeiro, falta o monge e por aí vai. Não estou lembrando de cabeça aqui, mas falta mais tá, e é isso pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí na gameplay, tá, um abraço para todos, até a próxima, tchau, tchau.